Boa noite, companheiros e companheiros. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Hoje eu estou mais uma vez no Altas Rodas com Guida. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui uma mulher maravilhosa, uma cantora, compositora, militante da cultura, membro do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, Andreia. Preta, Que é uma cantora muito conhecida aqui em Campinas Que hoje vai uhum. participar do nosso Altas Rodas aqui conosco Mas antes de eu passar a fala aqui para a nossa querida e honrada convidada Quero passar os recadinhos iniciais como eu sempre faço, tá gente? Seguinte, essa live está sendo transmitida pela fanpage Guida Calisto 20 Que é uma página do Facebook, tá? Mas se você não é inscrito no Facebook ou quer compartilhar com alguém que não é inscrito no, no Face, essa live também é transmitida pelo blog da guida.net.br, tá? Então, na fanpage aí é guida calisto20 ou blog da tá? A ponto que você for entrando nessa live, eu peço que você nos dê o um retorno, né? Sobre o som, sobre a imagem, enfim, se está chegando aí legal Porque hoje, afinal de contas, a gente tem uma cantora conosco Então, então o som tem que ser bem bacana, bem legal Mas também se você, é, peço que vocês curtam a, a, a nossa página, curtam a nossa live E compartilhe, comente aí, que assim que a nossa convidada Deu uma folguinha aí, quem sabe ela possa responder algumas questões aí Bom, então é isso. Vamos passar, então, essa, esse momento aqui, essa uma horinha que a gente tem de, de, de lazer e de um, um bate-papo de prosa. Falar com a André Preta sobre o tema artistas em tempo de pandemia e pandemônio é, entre prosas e músicas. É com você, querida. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite! <risos> Tudo bem, Guida? Tudo! E a... você, querida? Ao público presente, prazer imenso estar aqui com vocês. Você me tirou de um... Vamos dizer assim, eu estava resistindo, né? Eu falei, acho que eu estou ficando velha. <risos> eu estava resistindo Sim. em fazer live, sabe? Sim. E... Então, é a minha primeira live, para ser bem sincera, assim. E... E, no fim, eu gostei de estar aqui com vocês. Mas sempre tem a primeira vez, viu? Com certeza, para tudo na vida. E aí, e aí meu bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é, você, tem, você faz parte do Fórum Permanente de Cultura aqui de Campinas, né? A gente, nessas, nesse último período, desde o momento que foi... De, o isolamento social, a pandemia, enfim, é, a gente tem acompanhado muito a luta dos artistas, das artistas, né, nesse momento de tanta dificuldade que a gente tá, tá passando, né, então a gente vê que o setor dos artistas é um dos setores que mais tem sofrido, e ao mesmo tempo é o setor que mais tem nos socorrido, né, porque embora vocês não tenho tido uma, uma, um prejuízo aí econômico enorme, imenso, por, enfim, por conta do isolamento. É, a Ticha uma vez eu aqui, falou sobre isso, né? Que são vocês que estão nos socorrendo agora, nesse momento em que, que nós somos obrigados a ficar isolados. Então, eu quero já, de, de início, te agradecer muito por fazer parte, né? Tanto dessa luta, como também fazer parte de ser é, esse setor que está segurando a, a nossa barra, né, para a gente não pirar, para a gente não... Né, enfim, é isso. Obrigada, muito obrigada mesmo. É, eu faço parte, sim, do fórum. Eu estava mais ativa em é, 2017, 2018. No é, final de 2018, eu saí, eu estava no como vice-presidente do fórum e também estava é, no, no conselho. né? E aí, assim, a gente trabalhou muito, a gente trabalha muito, e, e muita gente não tem noção do que é um fórum de cultura. Né? Inclusive, a gente recebeu muitas, é, muitos ataques na nossa página do fórum permanente aqui de Campinas, dizendo que, assim, aquela cultura que foi pregada lá atrás, na ditadura, nós, da cultura, somos vagabundos, vamos trabalhar. Né? Então, assim, infelizmente, as pessoas acham que o que a gente faz não é trabalho, ainda. Né? Ainda tem esse pensamento. É... E, mais do que nunca, é preciso a gente discutir o que é cultura, qual o papel da arte dentro da cultura, né? que eu acho que através da arte a gente consegue divulgar a, as manifestações culturais de todos os tipos. Se você pegar no dicionário, cultura é a identidade de um povo, e um povo sem cultura é um povo sem identidade. Isso é, eu, eu, eu sempre repito isso, assim, porque isso está no dicionário, faço questão de dizer. né? E, e os antropólogos... É, costumam avançar aí falando de identidade, né? É porque assim, cultura é um modo de vida. E é o que define um país, uma nação, como território, uma cidade como território, um, um bairro como um território e assim por diante. O pão de queijo como uma cultura mineira, uma, né, hoje é considerado patrimônio, então, assim, imaterial, e aí por aí vai. Então, assim, é muito amplo o debate. É, eu até brinquei outro dia, falei, a gente vai ter que começar a fazer marketing, né, para explicar o que, que é o fórum. Então, assim, porque quando a gente diz, ah, o fórum é uma instituição é, de, da, é, feita, estabelecida pela sociedade civil, se a gente for analisar, a maioria dos brasileiros não sabem o que é, e assim, acham que a gente é um partido político, que a gente é um movimento partidário, e não, é um, na verdade é uma instituição apartidária, né? cabem todas as pessoas de todas as classes sociais, de todo, qualquer é, tipo de, assim, qualquer seguidor de, de partido, então assim, sociedade A gente tem que explicar o que é até a sociedade civil, porque está tudo muito banalizado. Infelizmente, as pessoas não sabem qual é o papel de um fórum de cultura, e muito menos o que é cultura. E, e muita gente, até dentro dos partidos, a gente sabe disso, que, infelizmente, não consideram cultura uma coisa importante. É como se fosse uma coisa secundária, né? Então é, a gente tem que agradecer muito porque é, assim, infelizmente, através de uma pandemia, né, através de uma emergência, a gente teve que a gente conseguiu fazer um levante, assim, que virou um movimento nacional. Então assim, a, a, os movimentos municipais e estaduais foram se juntando até virar um movimento nacional, né? Existe a Lei de Emergência Cultural, tem no Instagram, quem quiser procurar, Lei Emergência Cultural, tem no Facebook a página também, Lei Emergência Cultural, e tem a página do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, também agora no Instagram. E assim, a gente está tentando elucidar o trabalho do Fórum, a gente tem divulgado as atas, a gente tem, para as pessoas começarem a entender o papel, né? E o quanto é importante, quantas vezes eu ouvi de artistas falando assim, ah, isso não leva a nada, eu chamando para participar, bem, vamos participar, ah, isso não leva a nada. Eu não julgo a pessoa que diz isso, mas o, a gente conseguiu movimentar, a gente preparou uma lei, foi preparada em nossas mãos, né, em conjunto, claro, com, com alguns, algumas pessoas políticas, mas preparamos uma lei nacional, um PL, que é o 1075, né, de 2020, recentemente aprovado, porque houve uma grande articulação, uma manifestação da gente mandando e-mail para cada deputado e, e dizendo a importância do nosso trabalho, né, e assim, as pessoas acham que não precisa de cultura, e como você mesma já disse, né, Guida, a gente, mais do que nunca, é, se desliga uma televisão. A televisão é uma cultura de massa, né? vamos, vamos dizer assim. Né? É, é uma cultura de massa, mas é uma cultura também. Desliga a televisão, desliga o rádio, não toque um disco. É, fique completamente né, sem um desenho, sem uma ilustração, sem um livro para ler. E aí você me diz, numa clausura, o que, que acontece? Até um gato, se você fechar num quarto, ele fica louco. Né? Então, é, a gente, mais do que nunca, a gente expressa o quanto é importante ter a liberdade de expressão mesmo, assim, a, gente, a gente expressa de forma liberta ainda, né? a gente procura colocar sentimentos que no fundo acabam é, pessoas se identificam com esses sentimentos que a gente transforma em arte. E, então, o assim, papel da cultura, mais do que nunca, é muito importante. A gente fala de cultura indígena, a gente fala de cultura negra, a gente fala de cultura. Ai, tem infinito, né? É infinito. Então, a, a culinária, isso também é cultura, enfim. E muitas e muitas manifestações de resgate, de, da importância da gente resgatar sempre a nossa ancestralidade para lembrar quem é o Brasil, né? E por isso que é tão importante a gente manter as culturas dos povos originários, manter os povos originários. Eu me arrepio falando isso porque é muita coisa né, que tem acontecido e... E, e muito dolorido. A gente vê uma mata, uma Amazônia inteira, e outras matas no Brasil sendo devastadas. E, enfim, e, e, quanto, e quanto já foi devastado, quanto já foi varrido, quanto povo já foi varrido desse nosso Brasil? Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção... Nessa ancestralidade, nesse povo que chegou primeiro, nesse povo que já estava aqui, mais do que nunca. É isso, meu bem. A Luísa já está comentando aqui. Várias pessoas entrando, dando boa noite, comentando. É... Andreia, você quer cantar? Eu posso cantar. É... Mas se você quiser continuar falando, prosseando também, fique à vontade. É só uma sugestão aí. Porque eu sei que o povo já está é. <risos> se animando. Não, com certeza. É. Eu, Bom, eu falei de Amazônia, né? E aí tem uma canção que eu fiz, mas essa eu não vou tocar. Aliás, eu quero deixar bem claro que eu sou uma aprendiz de um instrumento que eu não toco há milhares de anos. É, eu sou uma aprendiz eu estou fazendo aula de violão muito recentemente então é, eu não vou pegar o violão e sair tocando aqui vai ter coisa que vai ser sem violão viu gente? mas eu vi, eu vi um, um vídeo seu você tocando violão pois é é porque eu sou cara de pau <risos> tá certo, né? não é à toa que você é cantora não é, não é à que você é artista, né? Eu é só por Sem <risos> e, e aí, assim, eu pensei de fazer coisas minhas aqui, né? E eu queria muito lembrar uma canção que eu fiz logo que começou aquela grande queima na Amazônia que a fumaça preta veio parar aqui no Sudeste. Lembro. Eu lembro que era um domingo, eu estava cantando para os me deu vontade de cantar para os assim. E aí, em seguida, cantou no meu ouvido assim a frase e ao areter desceu rio abaixo o ventre, veja essa frase toda, né? E eu já contei isso no Facebook. É... Na hora, eu fiquei assim, eu falei, gente, isso é uma palavra. Eu até tinha esquecido que tem uns meninos de Barão, né? Que pesquisam o coco. É, e, e, e eles colocaram o nome Yawaretê também no, no grupo deles. Mas eu nem me lembrava, porque é uma palavra difícil. E eu falei assim, isso é uma palavra? O que é isso? É um ritmo? Aí eu pesquisei, ainda com o nome errado, assim. E aí fui descobrir que, né, que tem uma cachoeira, é, que chama é, Cachoeira Encantada do Iauretê, que é no alto do Rio Negro, no Amazonas. É, e aí conhece. eu continuei fazendo a música. Eu falei, bom, eu não vou olhar mais nada. Né? Aí eu, eu continuei compondo. E aí eu compus... Eu, eu, é um maracatu essa, essa canção, que maracatu tem essa coisa meio de guerra, né de ir para a guerra, é guerreiro. E, e é muito indígena, assim, é muito... Enfim. É... E aí eu compus a canção, e eu gosto de... Can... Eu vou cantar essa, eu não vou tocar, vou ficar devendo, mas porque é importante, é um recado, né? E ela é assim. E ao trem. É aí mesmo. E ao arete desceu, o rio abaixo o ventre. Mãe d'água, serenamente, viu o xoxi no agueré. Mas ele dançava, pedindo aos caboclos da mata, que ajudem a fauna toda a fugir da emboscada. Mãe d'água doce, sorriu, apaziguando. Um sinal era preciso pro mundo de lá saber. Se a água secar, a mata for destruída. Seus filhos serão punidos, pagando por vós, ser. Se a água secar, a mata for destruída. Seus filhos serão punidos, pagando por vós, ser. Se a água secar, a mata for destruída. Seus filhos serão punidos, pagando por vós me ser. E ao arete. Nossa, que linda, Andreia. Nossa, maravilhosa. Muito linda mesmo. viu? Ainda vou tocar isso. Essa, essa é uma das mais novas. Sua? Então, eu não lembro mais quando foi essa grande... Queima, que foi liberada. É, foi, é isso né? foi é. Foi próximo dessa dessa fumaça que veio parar aqui. É, é isso daí, né? Quem sabe faz. ou <risos> não? Não, não, não, foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Se você quiser cantar mais, pode cantar, porque o pessoal gostou. A Analídia comentou aqui. A Aloysio deu um monte de palminhas. Ah, obrigada. Então, mas eu queria falar mais um pouquinho. Vamos é, lá. Continuando, né? falando um pouquinho mais do fórum, o, tra o trabalho que a gente fez em nível nacional, que foi a PL, né? a gente precisa continuar trabalhando e é muito importante, assim, como a gente se intitulou, estamos em estado permanente de, né, de, de, de cultura, estamos em estado permanente de cultura, através dos fóruns, é, a gente também movimentou e precisa, claro, dar continuidade nesse processo que começou no Congresso Nacional e agora a gente tem que articular em cima do Senado e eu quero uhum. chamar todos os artistas, amantes da cultura, da, das artes, né? Todas as pessoas que conhecem, que gostam, que curtem, que música, teatro, dança, outras, né? Culturas em geral, enfim. É, a gente quer fazer um levante. Trabalhando também, assim como a gente fez com cada deputado, a gente precisa fazer agora isso com os senadores. Então é um convite meu a todo mundo, a todo mundo mesmo. Não precisa estar inserido nos fóruns, mas a gente chama porque é bom demais estar dentro, sabe? A gente se sente fortalecido. É, é muito, foi muito bom ter voltado ativa, assim, na né, atuante mesmo no Fórum de Cultura porque a gente realmente se sente fazendo parte da história. Né? E aí, assim, em Campinas, a gente fez uma articulação, a gente chamou vários artistas pra... que estavam mais próximos assim, de nós. Né? É... A gente fez um chamado mesmo para fazer um vídeo, uma denúncia em relação à Secretaria de Cultura, que está abandonada, né? ela está falida quando a gente soube que não tinha dinheiro. Cadê o dinheiro da cultura? É porque existe um orçamento. Para onde foi esse orçamento? E aí, é, a gente, através da denúncia, através desse vídeo, conseguimos voz, porque até então, várias e várias reuniões com o Ney Carrasco, que é o secretário de Cultura, e... É, e o governo nada de nos dar respostas, né, então a gente começou em março, já a, é, acionando a Secretaria de Cultura, e aí nós somos os primeiros a parar, e como ficamos, quais são as, as providências, né, políticas em relação a nós, da cultura campineira, e aí não recebemos nada, fizemos um levante mesmo, uma denúncia via as redes sociais e tal, até que a, o, o, o, o gabinete do prefeito chamou algum, algumas pessoas do fórum para conversar. Então, essa, essa, esse edital que foi lançado pela prefeitura agora, dia 29, né, abrir as inscrições até o dia 11 de junho, Dia 29 é ontem, né, você fala? 29 Isso. de maio, né? Isso. Exato. Abriu esse edital ontem e vai até as inscrições ontem, até o dia 11 de junho. E esse edital, desculpa, e esse edital, ele, ele precisa de um cadastro. E nós já tínhamos feito um cadastro com muitos artistas, só que, peraí... <coughs> só que o cadastro não foi aceito juridicamente pela prefeitura. Então, estou dando um recado aqui, que todo mundo vai precisar refazer esse cadastro junto à prefeitura para que seja oficial. Né? Então, fica o meu recado, eu gostaria de fazer um pedido à Secretaria de Cultura que atentasse para isso, porque nós precisamos que eles que tem mais acesso, por exemplo, em nenhum momento o jornalismo campineiro, que se mostra, como sempre, conservador, citou o nosso trabalho, porque assim, realmente foi graças ao fórum, né, a manifestação dos artistas, assinamos uma carta-denúncia, foram muitas assinaturas de artistas, de espaços culturais daqui de Campinas, denunciando a situação da Secretaria de Cultura ao prefeito para que ele tomasse providência. E, a partir dessa carta-denúncia, a gente conseguiu que ele fizesse esse edital, conseguisse uma, um recurso junto à orquestra e à Sanasa. Né? Viraram os 500 mil reais. 500 mil reais é muito pouco. É muito pouco. Vai gerar... Um... Uma, um recurso de 500 reais para mil artistas. É isso. Então, quer dizer, não é uma bolsa mensal, não é um recurso uhum. para ajudar aí na, nas contas, né? E até e muitas vezes na comida, né? Uhum. Numa na cesta, sobrevivência, né? Na sobrevivência mesmo. Então, assim, eu só não, não estou em situação de risco total, porque eu vim morar com os meus pais. É, então, assim, eu tive que deixar a minha casa, deixar o meu apartamento, alugar, né, eu pago minha casa, minha dívida. <risos> eu, tive é. pra, pra então, assim, eu tive que alugar para poder respirar. Então, assim, pagar o financiamento. E não ficar devendo para o governo. Né? Então, é. assim, é... São situações, eu estou numa situação até confortável, posso, eu agradeço a Deus por isso, porque realmente né, eu tenho casa para morar, eu tenho, eu estou aqui, e, mas não é confortável para mim viver a custa de dois aposentados. Né? Então, assim, é, é e não é razoável Sim. a minha situação. Sim. Mas a gente serena o coração, eu estou aqui Sim. sem, sem gasto nenhum, tentando né, manter uh, o coração tranquilo, a mente Cuida. aberta, enfim, E a gente segue. Tá é, então, assim, o meu apelo é esse, para que a Prefeitura e os artistas se atentem a esse novo cadastro que a gente precisa divulgar direito. Tá. Andréia, é, vamos lá. Deixa eu, então, eu vou voltar um pouquinho porque você começou, mas aí eu deixei você falar para não te interromper. Sobre essa questão da organização é, nacional, né? Então a gente ficou sabendo enfim, a gente participou, viu? Eu publiquei também, compartilhei bastante, comemorei muito a vitória que vocês tiveram na, no, na, na, na Câmara Federal, né, com relação à votação do PL. E agora? É esse mesmo o PL vai passar por uma votação no Senado. Vocês têm ou você tem alguma informação de sim? Porque a vitória na Câmara foi até eu achei até engraçado porque teve partidos ali que que ser mais rei que o rei, né? Que ser mais rei que né? É, mais realeza, né, que o rei? Enfim, aquele ditado lá é que Teve partidos, o próprio PSL votou favorável, né, que, eu, que, eu, que a gente viu lá, né, e, o, e, e teve partido, que partido novo, por exemplo, que votou contra, então, tô, mas isso a gente já está acostumado, porque todas as, as pautas, inclusive nossas, de, de trabalhadores, de forma geral, eles votam contra, e a, ma, mas aí, agora vai para o Senado, vocês têm alguma... Alguma informação de como é que está isso no Senado. É, o que, que eu queria te perguntar também. Se vocês têm alguma carta, modelo, alguma coisa que a gente possa inserir tanto o nosso nome enquanto pessoa individual ou como alguma entidade que a gente participa, por exemplo, eu sou da oposição sindical de servidores. Assim, sabe? A gente poderia inserir isso porque... É, cultura, a gente entende também como uma política pública, a gente luta para que a, que a cultura seja uma política pública universal, né? Assim como é o SUS, assim como a educação tem que ser universal para todos, tem que ser, enfim. E, e aí eu queria saber se vocês têm isso, assim, e, e como que a gente também pode é, ajudar. Você já falou, né, que é, que é para a gente é, fazer pressão, se a gente conhece algum senador, se a gente, quem a gente votou, enfim, fazer, fazer essa essa pressão, mas como que a gente pode ajudar mais ainda também seria bastante, bastante legal. E depois eu vou querer também que você, depois que a gente conversar um pouquinho mais, que você reforce esse convite aí para o pessoal do cadastro, tá? Porque eu acho um absurdo a prefeitura não aceitar o cadastro de vocês, ou seja, eles não querem reconhecer a organização, o trabalho, porque vocês saíram na frente para fazer essa organização que deveria eles fazer, mas eles não fizeram, né? Enfim. É, porque, assim, desde 2018, a gente vem, 17, final, começo de janeiro de 18, eu acho, a gente fez uma proposta via conselho municipal é, que seja é, implantado em Campinas, e isso, assim, claro, é um levante nacional também, mas que, que a gente tem um o mapa cultural da cidade, e para isso a gente precisa montar esse cadastro, e, claro, precisamos que todos os artistas locais se inscrevam nesse cadastro. Por que, que é tão importante é, que esse cadastro esteja atualizado? É justamente para, numa situação como essa, todo mundo poder ter acesso, a uma, até, assim, a, desde o nível municipal, estadual e até federal, como agora está sendo, né? Então, a gente entende que esse cadastro ele tem que ser formalizado dentro de um cadastro nacional, né? É, mas, mas seria muito importante que isso fosse levado realmente a sério, né? E, todo, e fiz, fizéssemos mesmo essa campanha para que esse cadastro realmente aconteça, porque ele, ele, através dele a gente pode fazer muita coisa, muitas políticas públicas, muitas medidas como essa emergencial, enfim, é, é, é necessário que a gente tenha, né? a gente, até para a gente poder trabalhar um orçamento na cidade, a importância que a cultura tem na cidade. Muita gente fala, ah, eu não conheço a cultura de Campinas. Olha, eu também não conhecia. Eu, eu tive que aprender, eu tive que correr atrás para entender que existe uma cultura assim. E tem muita cultura popular aqui. Né? Então, assim a gente vai de Urucungos, a Fazenda Roseira com o João Dito Ribeiro, lá o TC com a Tainã. Quanta coisa a gente traz aí. Tem os tem os, os, as folias de reis. Tem gente que sai de Campinas para Minas Gerais porque acha que aqui não tem folia de reis. Nós temos seis companhias de folia de reis em Campinas. E eu me lembro, quando eu era criança, que a folia passava na Vila Nova, onde eu morei, onde eu nasci, e eu achava aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? É então, assim, para mim, folia de reis mora no meu coração, assim, da infância. Né? É, então, assim, a gente tem muita coisa, né? e a gente precisa... Gente, vocês acredito que eu não consegui divulgar na minha página o link? Eu estou aqui olhando agora. É... Eu mandei aí no seu WhatsApp, se você quiser, você copia o link e joga na sua página. Eu no Face, tá? Mas, a gente, enquanto você, se você quiser ir mexendo aí, acho que a gente tem algumas questões. Vamos ver se a Fabi joga aqui para a gente, que aí você vai respondendo. Vamos tá. Ah, e quanto Temos... ao Senado, quanto ao Senado ah. é, a gente tem na página do Fórum de Cultura, inclusive acessando no Instagram Lei Emergência Cultural e a página no Facebook Lei Emergência Cultural, lá a gente disponibiliza os contatos de todos os senadores. Então, uhum. lá vai ter e-mail, WhatsApp, a rede social ah, desses senadores, que foi o que a gente fez, a gente fez um trabalho de formiguinha mesmo, de mandar e-mail de... Eu, eu entrei no Facebook de vários deputados, eu, eu mandei e-mail para outros, e assim por diante. Né? É, então, o mesmo trabalho a gente vai fazer agora com os senadores. Então, Legal. eu já vi, lá tem um vídeo do, do, do pessoal do PDT, eu acho, uhum. falando da importância do, né, que o governo se declarou a favor, se declarou a favor, dizendo uhum. que, que vai... É, endossar, né, a causa, é, então, assim, eu até assustei, <risos> né, eu falei, que bom, né, funcionou. Que bom, que bom, oh, que com certeza. Bom. A gente agradece, e aí, é assim... É bom saber. É, é, e, e aí a gente é, tem esses acessos via fórum de cultura e também nas páginas Lei Emergência Cultural. Aí Beleza. você tem todos os acessos de todos os tá. senadores Por favor Eu vou, eu vou, eu vou pedir para o pessoal colocar no nosso blog também Na nossa página, tá bom? Para ajudar também o pessoal a divulgar Então vamos lá, vamos ver se a gente tem. nós temos questões Ah, o Clodoaldo O, o Clodoaldo é um assíduo nosso, viu? Ah, é? ó, ele fala o seguinte é, Ele está sempre aqui com a gente Ele fala o seguinte ó, O que seria de nós sem a classe artística e cultural? que nos ajuda a entender a nós mesmos, e principalmente o outro, nos ajuda a conviver e respeitar o próximo. Viva a cultura, não conseguimos viver sem vocês. Ai, que lindo. <risos> obrigada. obrigada. A Maraísa Bezerra, a Marisa Bezerra falou o seguinte, minha prima querida, estou aqui no Rio Grande do Norte, né? deve ser, né? É, vendo essa live maravilhosa. Aí, Maraísa, obrigada. Obrigada, a sua prima é maravilhosa que mesmo. mesmo. Ah, que o Tulé, o Tulé, o Tulé falou o seguinte: hum. a dominação de um povo perpassa pela destruição de sua identidade cultural? Tem então, que tá perguntando isso para você. Como vamos Aí. enfrentar essa guerra? Olha que pergunta! Como é que vamos enfrentar essa guerra? Hum? Você quer responder agora? Você quer que eu passe mais uma pergunta? Tá. Repete a pergunta do Tolé para mim, por favor. A dominação de um povo perpassa pela destruição da sua identidade cultural? Ou seja, né? Sim. É, como vamos enfrentar essa guerra? Eu acho que a gente já está enfrentando, né? A gente, a gente já tá tá Sim, né? nós estamos vivenciando uma guerra cultural mais do que nunca. Então, assim, quando a gente fala, é, quando, a gente, quando a gente chama o um Marielle Vive, quando a gente chama um é, George Floyd, né? que, que foi morto agora pelo, no, no, por um policial Não. branco, é assim, a gente vê essas coisas, isso, isso é uma guerra cultural. Né? Então, assim, são são pessoas o tempo todo é, e, e qual que é a diferença? As pessoas falam assim, por exemplo, a cultura comunista A cultura, sei lá, vamos lá né Então, porque tudo é cultura Então, se as pessoas começarem a entender que tudo é uma cultura Ideologia, ideologia né? É, é uma É uma forma de vida É uma forma de vida que a gente acredita então, quando a gente, por exemplo, nós somos de esquerda, nós temos uma cultura esquerdista, vamos dizer assim, é, a, gente, a, a gente preza mais do que qualquer coisa pela vida, pela vida, enquanto a cultura da extrema-direita preza pelo quê? Pela economia, eles colocam a economia antes da vida. Só que não existe economia sem vida. Então, assim, a gente depende das pessoas estarem vivas para é, gerar economia, né? Então, assim, é, não sei se eu estou respondendo a questão, porque, assim, eu não sou uma pessoa estudada, né, na, na, na área de cultura. Eu não me formei em cultura. Eu não me formei em antropologia. Eu sou cantora e compositora por insistência, assim, porque minha alma pediu, né? Mas eu me formei em administração, então, assim, dizer que eu tenho uma super instrução sobre cultura, sobre as ideologias, sobre isso, sobre aquilo, não. É tudo para mim de forma muito intuitiva, sabe? É... E aí, assim, quando a... essa dominação, por exemplo, da... das fake news, né? Isso é uma dominação, onde eles tratam, por exemplo, a gente como pessoas que estão usurpando outros setores. Eu brinco, né? eu falo que a gente chamou a gente de usurpunistas, né? usurpadores com oportunistas. <risos> <risos> e, e, no, e, na verdade, a gente, a nossa conta está lá, na Constituição Federal, né? E a Constituição Federal, ela, ela constitui uma sociedade, uma nação inteira, ela, ela, ela preserva né, todos os setores, inclusive a cultura. Então, a gente, esse, esse dinheiro que a gente está aprovando em lei, que são 3 bilhões de reais, ele já está na conta do Fundo Nacional de Cultura é um dinheiro que não foi gasto e que é do nosso, né? É um, é um superávit nosso. É para esse setor, né? É, exatamente. Então assim, e ainda sobra dinheiro lá. O total Sim. é quase quatro. Sim. Então assim, é... a gente não está tirando de nenhum setor, né? Mas existe uma cultura, uma guerra cultural dizendo o contrário. Que não, que nós não precisamos, que isso, é, é, assim, que, que, por exemplo, falar que os povos indígenas estão tá na hora de virar povo brasileiro, como assim? Que absurdo. Como assim? Né? Então, a gente ouve isso de um ministro da educação. E isso nada mais é do que querendo destruir, uma palavra, né, vamos dizer assim, quando você faz um pronunciamento desse, você está querendo extinguir, extinguir de vez uma comunidade um originária, né? Originário, né? Uhum. Que são os indígenas. Então assim, é, tudo que tem sido construído, todas quando quando eles falam de, de botar a cultura abaixo, de não é, de não fortalecer o nosso movimento a gente está destruindo a nossa identidade. Né? Então, a gente tem vivenciado mesmo uma guerra cultural. E agora a gente tem que explicar para as pessoas, inclusive as pessoas que nos atacaram na página do fórum. Né? Uhum. É, e, e, e eu até queria dar um recado para esse, esse povo. Assim. A gente... <risos> a, a, a nossa diferença, né? como pessoas que são de cultura esquerdista, é que a gente preza a vida, inclusive a dos bolsominhos. A gente está, A vida tá de todos, gente né? fala em preservar vidas. A gente tá a gente nunca, em nenhum momento a gente vai lá para falar assim, vamos acabar, né? Vamos acabar com esse povo que não pensa como a gente não. A gente tenta trazer para o nosso entendimento, né? E, e, e nada mais é do que cuidar da nossa cultura em nível nacional mesmo, em território, em identidade, para é, a gente, gente não perder isso. Então, assim, essa dominância econômica, capitalista, que, que põe tudo acima do ser humano, é realmente uma, uma coisa destrutiva para a vida. Né? Inclusive para a vida é, na, da natureza, da natureza uma Amazônia, do, né, uma Mata Atlântica, uhum. enfim, a gente está falando de rios, a gente está falando de água, água para beber, para beber, né? E outro dia eu sonhei até, eu falei assim, gente, eu sonhei que eu estava numa praia e aí tinha umas pessoas e eu falava assim, onde eu encontro água para beber? As pessoas me olhavam e riam. E aí eu, eu daí eu falei, o que, que foi, gente? falou assim, você sabe nadar? Aí eu falei assim ah, mais ou menos, aí eles riam de novo, eu falei, mas por quê? Não, porque se você quiser água doce, a água doce agora fica lá no meio do mar. Aí eu, eu acordei assustada com isso, porque eu falei assim, gente, isso deve ser de outra dimensão atrasada, né? Uma coisa... Então, assim, cuidemos da nossa água, cuidemos do nosso planeta. É uma questão de. E quando a gente fala de vida, a gente está falando de... de manter o planeta. É isso. Assim. Bom, vamos cantar ou não? Eu não sei se eu respondi a pergunta do Tulé. Mas... Com certeza. Vamos cantar, vai. Vamos cantar. Gente, eu vou cantar aqui uma canção que eu ainda não divulguei no Facebook, nenhuma rede social. Ah! que legal, estou estreando essa canção aqui, que chique, é, hum. eu falo demais e aí tem que cantar, cadê o aquecimento para cantar e falar, <risos> e a música, foi uma música que eu fiz, que foi uma querência, assim, de... aí eu falei, ai ah, gente, quando acabar, a gente ouve muito isso, né, Ai, quando acabar, eu quero juntar e abraçar todo mundo, eu quero uma roda de samba, eu quero ir né? dançar um forró, eu quero... E fica todo mundo planejando o futuro, que a gente ainda que está muito incerto ainda. E aí eu fiz uma canção que, que se chama Ladeira do Mercado. E eu vou só... Eu vou só dedilhar aqui as os acordes, porque eu ainda não consigo tocar. Eu tô, tá muito recente mesmo as minhas aulas de violão. Mas é isso aqui, ó. Eu quero que vocês prestem atenção na letra dela. Vamos lá. Enfim. Enfim. Coro suado Entre cores Odores Um trago Cachaça de cana Caiana Parei Na barraca Da fruta cheirosa E troquei com é? Parei Peraí que eu não, ainda não decorei, gente Peraí. Parei na barraca da fruta cheirosa E cantei num compasso de prosa bichincha freguesa é tradição Aí, vem pra cá, cadê? Troquei meia dúzia de rosas por poesia Indaguei uma doce meluca essa melodia Num bom dia que veio Que veio com um sorrisão Num assalto me roubaram Um beijo, um abraço Os amigos chegando Peraí Os amigos chegando no mercado Cadê? No mercado É... Dançava uma trova de sertão era, então, um dia azul, desci a ladeira do mercado, era então, um dia azul desci do mercado feira nem segunda nem terça nem feriado os dias já não eram mais, can... mais... feira nem segunda nem terça nem feriado os dias já não eram mais contados o trabalho já não era um fardo então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 marca a nossa luta, né, que o trabalho não seja mais um fardo, né, porque esse trabalho que a gente tem hoje, né, a não, é menos o, o trabalho dos artistas, né, mas nosso trabalho é um, tem sido um fardo, né. Enfim, é. nessa sociedade capitalista, né, onde, onde você falou, né, sobre o... que a, a, a vida está sempre em último lugar, né, o trabalho sempre em primeiro, né, o lucro sempre em primeiro, porque tem essa relação direta, né, com o lucro, Realmente, Sim. realmente, muito linda. Você está de parabéns. Ah, e assim, <risos> eu gosto de ressaltar isso, né? Porque eu falo assim: o único assalto que eu, que eu gostaria de encontrar futuramente, pós uma pandemia, pós esse renascimento, que dizem que o, que o mundo está tá se, tá se modificando energeticamente com tudo isso, né? Então eu falo, num assalto, me roubaram um beijo e um abraço os amigos chegando no mercado, dançava uma trova de sertão. Então, assim, é isso, sabe? É a gente poder encontrar uma, uma humanidade mais, mais, mais justa em todos os sentidos, né? mais apaziguada, mas é, eu acho que mais do que nunca essa pandemia veio para falar opa, gente, está tudo errado, vamos que quanto ódio que foi levantado e quanto é importante a gente, né? Quanta coisa foi revelada. Nessa e, pandemia. E, e coisas muito feias foram reveladas, né? É porque verdade. a gente está colocando à prova as nossas índoles mesmo, a, né? A nossa existência. Sim. E o, o que a gente realmente sente o e o, o, o que a gente precisa mudar. Então, assim, essa canção é a minha vontade, Sim. assim, de... De, de que realmente a gente tenha uma vida pós-Covid-19 mais humanitária, mais mais, mais fraterna, né? Mais, mais amorosa. É. é isso. Né? Muito. É. é isso. Gente, eu acho, acho que a gente tem mais uma questão aqui. Tem uma questão de uma pessoa que perguntou, eh, que eu vi. Eu não sei, se, não sei se passou, se a Fabi viu aí. Que pergunta é eh, onde que faz o cadastro do, do fórum, uma coisa assim deixa eu ver, aí depois se você quiser cantar, que o pessoal tá pedindo para você cantar mais <risos> mas tem uma pergunta que eu vi eu não sei quem foi que passou é que eu fico olhando aqui, sapeando aqui no celular, no, no computador e alguém falou ah tá, a Janice Castro fala o seguinte, em qual site se faz esse novo cadastro é, o auxílio é para os artistas ou para todos os trabalhadores da cultura? Oh, Guida, oi gente, dá licença, é, é que eu vou responder essa questão, porque a gente viu já, e a ah. gente já divulgou o, o site, já está nos comentários, ah, e aí está passando sim. a tirinha aí embaixo, tá bom? Só saber. A gente ah, então já tá, colocou tá lá, o link está nos comentários. Gente, olha, tá vendo? Tá vendo? Essa, essa, essa é a Fabi, ela nunca aparece. Eu falo Fabi, Fabi, o povo fica perguntando. Quem que é a Fabi? Olha, tá vendo? Essa é a Fabi. Que bacana, que legal. Ai, que então, ótimo. Então, a, a Fabi já respondeu. Vamos já lá, respondeu. Então. Já respondeu. Aliás, a Janice, deixa eu mandar um beijo a Janice, a Dani Almeida também. Elas me convidaram para pro, um projeto lindo, que vai ser o Sarau Viva Nordeste que começa agora em junho. Eu não tenho certeza, me corrija aí. Cadê? Eu não tenho certeza, mas me corrijam se eu estiver errada. É dia 13 que inicia o sarau, é isso mesmo? É, e aí vai ser a partir das 14 horas. Curtam a página, né? sarau, Viva Nordeste. É, com muita coisa linda, gente. Eu estou muito feliz com esse convite. O Edu Guimarães vai ser o sanfoneiro que vai me acompanhar nesse projeto. É, a minha apresentação é só em agosto, dias 15 e 28 de agosto, a partir das 14 horas, mas dia 13 já tem aí, já começa. Esse sarau vão ser várias etapas em, via lives, né? E, que bom que o PROAC conseguiu uma, uma saída para isso, né? para que, que as coisas caminha o né, mais dentro possível. E é isso, então fica o convite aí para acompanhar o Sarau Viva Nordeste. Legal. Vamos lá, vamos lá. É... Alguém está querendo que eu cante alguma coisa em especial? Olha, eu não vou tá... Deixa... <risos> Ah, tá, olha, apareceu aí, ó. <risos> Já claro. fica aqui meu primeiro pedido, Clara Nunes. Da Clara. Bom, vamos ver ah. o que, que o, o Paulo fala. Paulo Tavares Mariani. Oi, Paulo. Fala o seguinte: saudades de ouvir as canções de Clara Nunes na belíssima voz de Andréia Preta, realmente. Bom. E que bom esse debate sobre a situação da cultura e dos artistas nesse tempo de pandemia. Parabéns, Guida Calisto. Valeu, Paulo, um beijo, saudade de vocês tudinho. tudinho. Beijo, Paulo, querido. Oh, e beijo para a Luísa também. Bom, <risos> então eu vou cantar. Eu, não, eu não, é, não preparei nada no violão, como eu disse. Né? Eu estou aqui com o violão só para apoiar meus bracinhos. <risos> é, mas vamos lá. Eu acho que Canto das Três Raças não pode faltar. Ah. Ai, eu amo. Ela, ela fala por nós. As canções e, e toda a arte, ela fala por nós o tempo todo. A gente é precisa prestar muita atenção nisso. Né? É verdade. Então, vamos lá. Deixa eu só me dar um tom aqui. Hum. De, o, de orelha aqui, tentando tocar a música Um solo sad de dor No canto do Brasil Um lamento Triste Sempre entregou Desde que o índio Guerreiro foi pro cativeiro E de lá Cantou canto de revolta pelos ares, do quilômetro dos palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra. Quando pode cantar, cantar de dor. Oh, oh. Com a afinação alta, porque eu tive dificuldade de cantar. Né? Ah, eu não, eu, eu não senti nada, Para mim foi maravilhoso. Bem. Essa música é muito linda, é, é arrepiante, como diz a, a Luísa falou aí, arrepiante. Uma, muito linda mesmo, muito lindo, muito lindo. A gente está com muita saudade de ver você cantar, viu, André? Você pode ter certeza disso. Assim sim. que acabar essa pandemia, a gente vai fazer uma festança lá no Centro Cultural, você vai ter que ir lá cantar. Vamos, vamos, vamos comemorar a nossa volta lá, tá bom? Com certeza E aí, pessoal, tem mais alguma, algum pedido? Acho que a gente já deve estar indo para os finalmente, mas, mas tem uma musiquinha que você não cantou, né? Que o pessoal já, já me pediram gente, Você pensa eu que pensar. eu esqueci? Pensa que eu esqueci Vou tentar Ai, tem uma canção que eu fiz com o Bruno Ribeiro. Cante, meu bem, cante. cante. Eu vou cantar antes de finalizar com a outra, que eu sei tá. que Aquele, virou sabe? a queridinha. Ai, ela é muito linda. ela é muito lindinha, aquela música, adorei. Mas foi essa canção minha com o Bruno, que se chama Sete Quedas. né? É, foi uma melodia que eu mandei para o Bruno. E, e ele me veio com essa... Letra, para mim, maravilhosa, muito. É, como que eu vou dizer? Ela, ela é de uma profundidade mesmo, assim, né? Eu acho que ela passeia por muitas questões, assim. E aí, como é uma música que fala. Ela cita o Rio Paraná, que é o, o segundo maior rio, né? Depois do Amazonas em extensão. Esse rio foi o que. Foi, foi o objeto da guerra do Paraguai né a guerra do Paraguai aconteceu por conta desse rio e então e aí para dizer que a, o, o rio né representado aí por oxum representado pela força feminina representado pelo amor né que a gente fala que água água mulher e amor é tudo a mesma coisa, assim, porque é, a, gente, a gente flui, a gente é muito sentimento, né? a gente transborda sentimento e, e a gente flui. Então, quando a gente vê mulheres sendo assassinadas, mulheres de, aumentando o feminicídio agora com a pandemia, né? isso foi mais uma coisa muito triste acontecendo, é, porque os homens não sabem lidar com, com os nãos, né? É como se as pessoas não fossem preparadas para os nãos. A gente precisa prestar muita atenção nisso, socialmente falando. E a gente precisa aprender a fazer os nossos lucros né? E acho que mulher faz isso melhor do que os homens. É, mas, claro, que a gente tem homens maravilhosos e e que seguem os caminhos deles também. Né? Mas, é, mais do que nunca, a gente precisa ressaltar isso. A força que a mulher tem, que a gente não tem fronteiras. Assim, acho que a gente manda nas nossas fronteiras. Né? E a gente coloca as nossas fronteiras também. E, e essa música traduziu tudo isso assim, de uma forma muito elegante. Eu achei fantástico. Assim, eu sempre agradeço ao Bruno por, essa, por esse presente. Vamos lá Eu não sei se dá para ouvir o violão direito Ou? Oh, então tá, vamos lá Sete Quedas Andréia Preta e Bruno Ribeiro Paranauê Sou um leito Do rio Paraná Corre em mim Sangue índio tupi. Iguaçu, Tietê, Paraguá Sem renascer Sete quedas virão afogar A usina que me estuprou A minha sinesse é como a água Suas fronteiras, eu sou margens, faço guerras, eu sou uma mulher. Deixa eu te perguntar como é que chama a, a música sua, nova, que você tocou? O nome dela? Brasa. Ah, tá, porque eu já ouvi aqui. <risos> Aí é, o Céia, é. a Miriam falou o seguinte: Guida, não deixe de pedir para ela tocar. Então, essa já está aqui. Já falei: será que tem outra? E eu quando não estou sabendo, só eu fiquei apavorada. Mas não, é essa mesma. <risos> Ah, vamos lá então, vamos lá. Já está pedindo. Acho que a gente já já vou agradecendo, como que eu faço? Não, cante depois. Eu, você pode fazer as considerações finais depois, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Com vocês, Brasa. Gente, eu espero saber tocar de, de novo, né? E aquela coisa. Ah. Okay, okay, okay, okay. depois aí chegar ao vivo dá um <risos> vamos lá aí, eu mudei um negócio aqui um banho de cheiro para passar tem festa, tem fogueira São João, um pau de cheiro pra lembrar que a vida nos desafia para dar mais emoção, um banho de cheiro pra afastar inveja. Hoje tem festa, tem fogueira São João, um pau de cheiro pra lembrar que a vida nos desafia para dar mais emoção Às seis da tarde fui rezar primeiro A Nossa Senhora da Anunciação Que nos proteja do amor ausente Essa tal de gente sem amor no coração Que nos proteja do amor ausente Essa tal de gente sem amor no coração e tem um verso pra contar a história. A boniteza do amor ao céu de gente que não tem medo de dançar tão rente De olhar nos olhos e se ver completamente de gente que não tem medo de dançar tão rente De olhar nos olhos e se ver completamente Uma faísca e alguém me brasa E pé juntinho um pode ser um short Canote, pode ser na rede Balanceio esse de chamego no sertão Cheiro do cangote pode ser na rede Balanceio esse de chamego no sertão Cheiro cangote pode ser na rede Balanceio esse de chamego no sertão Uma faísca eu me queimo em brasa E pé juntinho um pode ser o um chão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 Aí o Céia falou, uh, que coisa linda, coisa linda mesmo, muito linda mesmo, parabéns, viu, querida? Muito, muito obrigada pelas, pela ao sua vivo, música, vivo, pelas vivo. suas letras, pela sua voz, uh, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu peço desculpa, gente, porque dá um nervoso esse tal de ao vivo. <risos> você é, são você só cantar ao vivo, eu, eu te conheci cantando ao vivo, não sei por que você tá... Não, não mas tocar o ao vivo aqui, eu fico... Né? Não, você foi, você foi maravilhosa, você nos confortou muito <risos> nessa noite de sábado. Bom, é, eu, você quer fazer alguma fala final, algumas considerações aí pro pessoal que te assistiu, bastante gente assistiu você. Essa live vai continuar aqui, assim que a gente né, encerrar aqui, ela vai demorar alguns minutos para carregar, mas ela vai continuar aqui na página. Então, quem quiser compartilhar, quem quiser amanhã escutar a Andréa cantando de novo, fique à vontade que a live vai ficar aqui, tá bom? Salva na página. Você quer falar alguma coisa? Ah, eu quero agradecer. Guida, foi maravilhoso estar com vocês essa noite, poder externar, assim, né? tudo que está aqui, assim, a gente tem, precisa botar para fora, são muitas questões. É, queria parabenizar o prefeito por ter voltado atrás também com relação ao comércio né, de Campinas, é, porque eu estava achando assim, que a gente ia virar um holocausto, né? essa coisa de, para quem trabalha em shoppings, enfim, é uma loucura tudo isso, fiquem em casa, pelo amor de Deus, fiquem em casa. O meu pai, toda hora, ele fala assim, ah, acho que já está melhorando, né? Tem bastante gente na rua, lá. Ele vê na televisão, ele está com 80 uhum. anos, e ele está doido para ir para a rua. Uhum. E ele olha a televisão, olha lá um monte de gente, por que, que a gente não pode ir também? <risos> <risos> então, assim, toda hora, a gente tem que explicar, e explicar, e explicar, né? É verdade. É... Eu quero muito, muito, muito, assim, pedir carinhosamente para todas as pessoas repensarem suas atitudes em relação à vida. Eu quero também dizer que eu sinto muito por cada, por cada óbito que aconteceu com cada família em relação ao Covid-19, eu acho que a gente está vivendo um grande luto, e como disse a Ana Cláudia, uma amiga, Ana Cláudia Benatti, meu beijo, é, luto também é verbo, e a gente precisa entender que estamos em luto, né? estamos enlutados, todos nós, muita gente indo embora, muitos grandes artistas também, vítimas de covid enfim, a gente, mas a gente não pode perder, é, como disse o Vicentini lá na reunião do, do, do Fórum Nacional, a gente não pode perder a esperança equilibrista de Aldir Blanc. É, é fundamental, né? a gente está realmente assim, parece que a gente está em cima de uma corda bamba, e a gente, mas a gente mesmo assim não pode perder a esperança E a gente precisa ter atitude Mais o mais o mais Amoroso mesmo, assim, amorosa possível né? De forma amorosa possível é, Então esse assim, é o meu pedido Eu venho aqui fazer esse pedido para as pessoas E eu não estou aqui para julgar bolsominion, eu não estou aqui para julgar fascistas, mas dizer que tudo isso que está acontecendo é, é, é muito triste, assim, ver que pessoas pensam que o mundo precisa ser higienizado, né, porque um governo que trata é, como gripezinha, ele para ele tanto faz a vida das pessoas é, o tempo todo essa essa brincadeira como se nada tivesse acontecendo é muito grave é muito grave então assim não é porque o governo votou a favor da da lei para os artistas que nós vamos deixar de sentir a dor dessas famílias e de possíveis amigos e familiares que virão a óbito por conta de uma doença como essa. Então, é, fico meu pesar a todo, a toda toda gente envolvida, sofridamente envolvida nessa condição. Estamos todos com problemas econômicos, financeiros. Mas primeiro a gente precisa preservar as vidas para que a gente depois consertar, tenha tempo de consertar o resto. Então esse é meu pedido. Bom, e eu fico muito feliz, eu quero agradecer Guida, a Fabi também por ter ajudado, auxiliado a gente aí, né, inclusive com com os dados, né? Os links, não se esqueçam de curtir as páginas Lei Emergência Cultural. Não se esqueçam de se unirem a nós nessa causa, precisamos de muita gente, assim, muita gente mesmo, não precisa ser artista, mas precisamos de vocês artistas também, nós temos que defender o nosso pão, o nosso direito, enfim. então, a gente, mais do que nunca, a gente precisa dar as mãos, eu não estou aqui para criticar ninguém, se não querem participar assiduamente do fórum, não é isso, mas é mais do que nunca, assim, dizer que é muito bom estar tá dentro, dessa ação, sabe? É uma ação cultural nacional. Então, assim, é, fica o meu convite mais uma vez a todo o pessoal que eu conheço, a todos os colegas de trabalho, a todos os trabalhadores da cultura para que se unam nessa grande é, ação mesmo em prol da cultura. E é isso, Agradeço, Buda. tá com você. Eu que te agradeço imensamente, querida, de você ter participado hoje aqui com a gente. Eu... eu, é, que, eu, nem eu, tenho, eu que nem Desculpa. eu tenho dito, é que eu não... A gente só não está é, ficando adoecendo, né? Porque a gente, nós estamos lutando. E eu estou né, somado a essa luta dos artistas também. Eu estou junto com vocês, né? É, e nós estamos juntas e juntos fazendo essa luta, organizando, enfim. Então, até por isso que a gente não, nós não estamos adoecendo né, diante desse caos que, que está instalado. Né? Porque a gente não vê é, é, um socorro né, organizado, direcionado para ajudar. O, o, que, o que a gente consegue ver é a solidariedade nossa, né? a nossa solidariedade, solidariedade enquanto trabalhadores trabalhadores trabalhadoras nessa luta, né, lutando pela, pela nossa sobrevivência, lutando por essas famílias que estão lutadas, né, com essas que foram vítimas dessa doença terrível, né, e todo mundo com muito medo, né, do contágio, da, da, da contaminação, todo mundo com muito medo, né, das, das, das condições econômicas que a gente está enfrentando, enfim. E estar junto com vocês nessa luta tem, tem, tem me revigorado muito, né? Para a gente permanecer aqui, como você disse, serena, né? Como você disse, centrada, né? E, e sobrevivendo. Eu que agradeço muito, muito aos artistas, eu que agradeço muito, muito, muito a vocês, tá? É, antes de eu terminar aqui, passo a fazer recadinhos finais. Essa live continua aqui, vai ser carregada na página, né? Fiquem à vontade para compartilhar, para assistir de novo, enfim, para indicar para alguém. O Outro recadinho, a Fabi já colocou aqui para é a gente, que a gente vai fazer uma roda de conversa do CCV na segunda-feira, tá? É, com o tema É Hora de Afrouxar o Isolamento Social? Então, o nosso convidado na conversa de segunda-feira, às 19 horas é o vereador Pedro Tourinho, que é médico-sanitarista também. Enfim, a gente já tinha discutido essa, essa roda antes do prefeito hoje apresentar o, o seu recuo né, com relação à ao, ao, flexibilização aí da, do isolamento. Então, na, na segunda-feira vai ter roda do CCV, então estão todas e todas convidados e convidadas na fanpage do CCV, que é uma página também do Facebook. Agradecer o pessoal que, que construiu esse momento, né? Nós fazemos isso de forma coletiva, né? Não é nada nenhum nenhum trabalho individual, né? Assim como são os artistas, enfim, assim como é toda a classe trabalhadora, tem muito trabalho coletivo envolvido. Então, agradecer a Fabia agradecer a Paula, agradecer o Adriano agradecer o Daniel, a Rafa, o Júnior, a Louise, enfim, uma galera aí que tem sempre ajudado a gente participando e construindo esses momentos aqui, tá? De debates, de descontração, de prosa, né? Ouvindo uma cantora maravilhosa como essa que está aqui na nossa frente. Então, agradeço a todas e todos que têm feito esse trabalho junto comigo. Agradecer a Andrea, né? o Daniel que convidou a Andréa, que fez essa ponte né, de, de convidá-la. É, e eu quero dedicar essa live agora, né, assim, encerrando mesmo, a uma frase que a Nayara colocou aqui. Participou aqui conosco, agradecer a todos que permaneceram aqui até agora, Efraim, várias pessoas, Tulé, sei é, enfim, Wanda Conte, Adriana Neves, Matilde, Clodoaldo, Louise e Mariante, mas a Nayara fez uma, colocou uma frase aqui que, que, que me tocou bastante, quando ela fala que a lei emergência, de emergência cultural né, é essencial para a sobrevivência de todos nós, né, de, de nós todos ou de, né, de todos, enfim, é isso, então eu peço a vocês que apoiem essa luta, peço a vocês que se somem nessa luta, né? E que a gente... Porque a saída dessa pandemia, né, desse momento que a gente está vivendo, ela só vai ser... É, a forma como a gente vai sair dela vai depender muito da nossa, da nossa solidariedade, da nossa unidade enquanto trabalhadores, né como que a gente vai sair dela. Ou seja, se a gente não tiver uma organização né, coletiva construída né, para que possamos mais solidariedade, humanidade, como a própria Andréa falou aqui, é, a saída pode ser muito ruim, mas eu tenho certeza, eu tenho esperança que ela vai ser uma saída que aponte aí para um, um momento de transformação, de organização e de luta. É, é para isso que a gente está aqui, né? Então, agradeço mais uma vez. Um beijão, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada. Meu e beijo, eu, já, seguir, eu, eu te convido para a próxima, tá bom? Fique à Nossa. vontade. A hora que você quiser Sim. estar aqui, você pode falar. Guida, a gente estamos com as portas abertas aqui para você, tá bom? Obrigada, Guida. Ó, beijo. Gente. Pessoal, curta é a bom. página do fórum, tá, pessoal? Entre lá, e se interem, né? peguem as informações, compartilhem, tá bom? A gente pede aí essa força aí na luta dos artistas, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, tá? É isso. Aliás, só uma coisinha, gente, eu nem consegui divulgar o link no meu Facebook, a Caipira aqui, que nunca fez uma live. É, como eu tive que fazer do meu celular, aí eu fico com medo de sair da página, me desconectar aqui. <risos> Mas se você for puxar agora, você consegue compartilhar, tá bom? Eu vou compartilhar, então, isso. Ó, minha gratidão, que a gente dê as mãos e, e, sigamos, e sigamos aí. Sigamos, é isso. Boa Obrigado. noite, gente! E fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!